lá em casa ganhando aqui é o René Ricardo seja muito bem-vindo ao canal é, eu eu recebi alguns e-mails é, pessoal pedindo para saber é, a respeito do curso da academia de mecânicos e para saber qual o conteúdo né é, que existia no curso tá e como que como que funcionaria é, o curso da academia dos mecânicos é né, um curso online tá distribuído pelo, pelo Hotmart, ele é todo online, em vídeo aulas, tá? E dentro do curso você vai ter, todo o conteúdo, você vai ter, é, cabeçote do motor, sistema de alimentação do carro, é, alimentação, é, tanto na parte do, do combustível, quanto na parte elétrica, é, Sistema de suspensão, sistema de direção, câmbio, é, sistema elétrico, carburação, é, sensores e atuadores, embreagem, é, freio ABS, turbo compressor, sistema de arrefecimento, é, informações sobre o bloco do motor, é, camisas e pistões, é, comando de válvulas, é, virabrequim, Injeção eletrônica, é, elétrica geral do automóvel, né, e, e o curso no final ele tem, ele vai ter o certificado, tá, é, pela, pela academia do, do mecânico e você vai ter todo o tipo de suporte que eles vão te dar a respeito desse curso, tá bom? Então se você está interessado em fazer um curso de mecânica de qualidade né, e que tem também é, o certificado que ajuda bastante na hora de você é, encontrar serviço né, como mecânico. Né, então eu quero te recomendar que você clique no link aqui embaixo né, e saiba mais sobre a academia do mecânico no curso de mecânica automotiva. tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até mais.